Amar Cristo Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, é possível sim, Salvador Senhor, quando no meio de todas as coisas, não esquecemos, Espírito Senhor, não esquecemos a coisa mais importante de todas as coisas. E essa coisa é, Consolador Senhor, essa coisa é simplesmente esquecer todas as coisas. Ficando unicamente vós, Pai, Senhor... ficando vós, que sois acima de todas as coisas. E não esquecendo de nós, presença, Senhor, não esquecendo quem sois vós, desaparecem todas as coisas. Glória a vós, graça, Senhor, Senhor, Pois vossa graça faz nós vermos vós por detrás de todas as coisas.